E aí pessoal, beleza? Aqui é o Tietchan, trazendo mais um vídeo pro ah, canal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês um videozinho aqui de novo DDTank, a versão do DDTank, já vou falando logo do início, 6.9 né galera. DDTank bem legal, eu fiquei sabendo por um inscrito lá na página do Facebook, se você não curte, Sr. Tietchê é um like lá, porque tipo assim... Vamos chegar a 300 curtidas lá, já ficou 285 curtidas. Mano, se você for novo aqui no canal, ou nesse vídeo atrás de direita novo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Se você quer se, é, receber esses direita em novo, de todo mundo, seja membro. Mostre o membro primeiro, depois vou mostrar para os inscritos aqui que são que o membro e tal. Travar vantagem em cima assim, assim para poder querer o antes conhecer o seu vídeo antes. Tudo bem? Se inscreve aí. Morou, galera? Não se esquece. Vamos tentar bater a meta de todos os vídeos aqui. Vou cobrar 60 likes de vocês nesse vídeo. Tudo bem? Aqui não deu copy out porque... De qualquer maneira eu vou deixar. Mas enfim. aqui para mostrar o servidor para vocês. Como eu falei para vocês. É... 3.9 Tem uma plaquinha aqui ó. Em... É... Tank. Em... O nome dele é Tank. Mas, se você quiser entrar, o link está na descrição. Galera, vai entrar no link na descrição, vai ter que estar tá usando a AdBlock. Assistir o vídeo também, não precisa usar a AdBlock. Mesma coisa para você entrar nesse DDTank, não pode ativar ah, a AdBlock. A AdBlock é o que? Porque é um programa que tira os anúncios, não, tá ligado? Vai tirar os anúncios, vai. Não deixa você ver anúncios de forma nenhuma. E você coloca isso aqui nesse DDTank, você não consegue nem criar sua conta, nem jogar. Beleza? Eu tiro o adbrock, desativo. por tá favor aí, pra você poder jogar junto mais aqui. Se você quiser evolução nesse vídeo, para que eu que bateu 60 likes. E, mano, vamos fazer o seguinte, galera né, Eu tô vendo que vocês, é, vocês aqui no canal, estão fazendo um vídeo do canal, mano. Eu não tô entendendo. Realmente bate umas um azul legal no vídeo de evolução. Pode ser que evolução, sempre assim, é foda. Mas você tem que entender que eu fiz uma evolução, um vídeo dá 50 por pouco batalha. Foi muito difícil colocar mais 10 lá. E tipo assim, eu vi que o vídeo bateu só 5 por E mano, demora pra fazer essa capinha, demorou pra gente fazer o vídeo. E eu tô tentando fazer te um vídeo legal pra vocês, olha. Putz, o vídeo da Adventure Quest. O vídeo foi muito bom, divulgando, um novo servidor e tal. Então ajuda aí, galera, beleza? E daí, vocês ajudando, deixando um like. Ganhando, já vai dar uma moral. Eu tô pra vocês que muito bom. Mas tudo bem, eu vamos pegar as missão aqui. Vamos ver quantos pontos dá a batalha. As instâncias estão de boa, mano. Eu fiquei ver uns vídeos dos caras aqui. Então, os caras que trocou esse servidor aqui. para eu vi uns vídeos deles. Vi que as distâncias estão de boa. Tem instância nova, tem instância que. Mais pra frente vai lançar umas instâncias legais aí pra vocês. É vídeo aqui, não sabia que existia esse servidor já. De na descrição, ó. já deixar o like. É que é modelo, Mas aí, pra vocês verem, Instância de boa, agora eu quero ver os evento limitado Os itens que dão pro pessoal que é free, mas vai colocar no. Você vem aqui, evento ilimitado, é clicar aqui em cima, vem aqui no livro. É. Não tem itens aqui. Eu não vou usar esse aqui, só vou usar quando esse vídeo aqui bater 60 likes. Vou usar as coisas que nesse evento poder o pá não bater 60 likes, não traga evolução, dependendo de vocês. Agora é sério, galera. É pro vídeo vou pedir 60 likes, se bater 60 likes, tem segunda parte, tem terceira parte, e vai indo. Vou contar com a ajuda de vocês para a gente poder trazer vídeo aqui. Focar nos dedos, beleza? Então, se você quer vídeo, deixa o like aí, ó, divulga pro seu amigo. Tava fala, fez um videozinho lá da hora, meu parceiro. Ela cola lá, deixa o like, se inscreve, ativa o e manda uma mensagem lá no comentários. Eu consigo uma batalha. Porque aqui o importante é seguir, né? A gente entra aqui, ó. Aqui. Vê com a arminha. Beleza, parceiro. Eu já coloca essa aqui. E avanço três meninos mordeu mordei, Fica bonito, cheiroso. Vamos levar um PVPzinho. Vamos ver o que, que vai virar isso aqui. Vamos ver. Ah tá, vamos dar uma olhada no how da fama. eu tiro um PVP aqui, para ver como que tá os... atualmente. Muita gente ainda jogando. Gravo de madrugada, beleza galera? Sempre eu tô gravando de madrugada. Então é isso aí. E quem deixar muitos comentários pedindo um salve aí, eu deixo um salve pra vocês. O cara tá bem legalzinho, assim, a conta o 29 milhões. Não, 2 milhões. É, 2 milhões. Quase 3 milhões de FC. Mas tá legal a conta do cara, hein? Tá top bem 2 milhões de FC. Enfim, vamos tirar um PVP aqui, ó. Vamos fazer 10 minutinhos de vídeo pro YouTube, TV. Tchau, o vídeozinho é monetizado, né? Porque esses vídeos aqui é os vídeos que bate mais views do canal. Então tem que pegar uma quantidade legal de views, né? Viu, likes vamos que vamos né, galera? Se vocês quiserem que eu grave o DT Mobile, mano, comenta aí, porque eu também... não gravo lá. Tem uns amigos que gravam lá também. Vai ser top, carinho. Tá, vamos ver se o cara vai ser... Hit, hit. Vamos hit em cima, não um acima, um acima da minha, né? e eu não e mata, não. Uh, desumildade total meu filho. Muito obrigado. Dá 10 mil de cupom. Ele dá 10 mil de cupom. Se eu nem encostar no cara, eu não encostar. Acho que qualquer maneira dá pra ficar forte aqui. Beleza, né? tem é que é bom. Só pelos cupom, mas dá pra saber que é bom, porque. Okay? Você precisa dar um hit na pessoa para poder, assim, cupom, né? É isso que é o forte. Isso aqui é suave. Tem 10 que vai cupom. Pô, ah, vamos. Só um momento, né? Então, frente, vamos ver o que, que vai virar esse Diver Vai ter fundamento, fala assim, vai ter futuro, né? Tem alguns Diver que a gente joga, não tem mais futuro. Daí eu tô pensando. Vem lá, criei a minha conta, o peixe. Boa. Mas eu acho que isso daqui vai pra frente. Vamos ver, né? É. Espera aqui. Fazer aqui. Vou dar um patinho na sua. Pra poder matar aquele noob lá. Porque o cara é noob. Eu acabei morrendo. doideira não... minha mesmo. Ó, vou upar o um nível aqui. Vou pegar isso aqui. E dividir para 23. Pra 23... Eu nível 27, Já dá para usar o patch. Não usa nem o que usa o algo Esse aqui, olha Acabou tudo, parece Acabou mesmo Tá louco Beleza, né? Vamos mais um PVP aqui. Travou, mas voltou. Falei um pouquinho, cara. Vamos ver aqui. Almo. aqui, ó. Colocar as cartinhas aqui já Deixa eu dar uma imagem na conta Se não compensa Colocar essas coisas Em um momento até de boa Dá pra ter... Só isso Acho que pista aqui Hum, não tem. Se eu virar as conquistas, vai ser só tranquilo. É de boa, né, mano? Já vou. Eu vou colocar vou... esse patch aqui. Nível vinte e sete. Agora eu quero ver a aquele... tá muito feio não? vou copando tudo, como vocês vai falar nossa, a gente já começou a campinha não fazer isso não a galera aqui é bom que a gente ganhe até novos inscritos eu já falei pra galera assistir o vídeo lá no youtube o foco é... que eu tenho uma 4k A a galera vai dar uma moral ó, tem... Já encontrei nega aqui ó Vou dar um sacode de bebê nele pra ele aprender Comecei primeiro, infelizmente Pegar que eu não vou perder Ei, o que que é isso meu filho? Vamos ver Ah, dá 20 mil por vitória Dá 10k pro derrota ah, Suave Boa demais, senhor. E sim. Então, galera, link do DDT está na descrição. Vem jogar e aproveitar. O DDT que é novo. Poder brincar, pode pode evoluir. Se você quiser mais vídeo aqui nesse canal, nesse DDT, um cumprimento que eu pedi para vocês. Que são de 20 likes, beleza? De 20 likes, são 60 likes. 20 likes é muito pouco. 60 likes. O que a gente consegue? O canal tem quase 4 Muita gente aí tá escondida. Quando eu trago um DT que novo aparece. Então, se eu for novo, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Se tiver condição de virar membro. Vira membro aí pra ajudar o Sr. Titi E até o próximo vídeo. Falou.